Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um bolo de nozes fit? Primeiro, a gente vai pegar dois ovos e separar a clara das gemas. Já com as claras separadas da gema, a gente vai colocar numa batedeira. Agora que a gente já bateu as claras em neve, a gente vai continuar a massa. A gente vai colocar as duas gemas. Com as gemas adicionadas, a gente vai colocar o Carbolift. O Carbolift é o nosso substituto de açúcar, então a gente vai colocar 5 scoops. Agora a gente vai adicionar o MCT. Você também pode trocar por óleo de coco normal. A gente vai utilizar 1 um quarto de xícara de MCT. Agora a gente vai bater esses ingredientes. Depois de dar uma primeira batidinha nos nossos ingredientes, a gente vai adicionar meia xícara de farinha de amêndoa e um quarto de xícara de nozes trituradas. Depois que a gente bateu os secos, a gente vai colocar um pouquinho de água quente. Com todos os ingredientes batidos, a gente vai adicionar as claras em neve. Por último, a gente vai adicionar o fermento, só que aí a gente vai bater na mão para não embatumar o bolo. Agora a gente vai untar uma forminha com um MCT ou óleo de coco. Agora a gente vai despejar na forminha colocar no forno por 25 minutos a 180 graus. O bolo já está no forno e agora a gente vai fazer o recheio. Para fazer o nosso recheio, a gente vai utilizar uma xícara de leite de coco líquido, um scoop de líquido, seis colheres de vegan delight e uma xícara de noz. Agora, para finalizar, a gente vai colocar uma colherzinha de extrato de baunilha. Enquanto nossa massa está esfriando, o recheio já está pronto e agora a gente vai fazer a cobertura do bolo. Para fazer o merengue, a gente vai utilizar duas claras de ovo e dois scoops de carbolite. Agora, a gente vai cortar e rechear ele. Nosso bolinho tá quase pronto, agora só falta a cobertura do merengue dele. Tá pronto! Olha só como ele tá bonitinho! Se você gostou, curte, comente e se inscreve no canal. Hum. Que